investiga muito bem e dá boas notícias, porque só sabes escrever, ah, porque o outro é, outra coisa, pá, ah, eu não sei se é que há notícias, mas eu faço hoje um vídeo e amanhã, ah, pá, também és útil, há ah, lugares para as várias coisas, agora um jornal com exigência com o nível de, que tu estavas a falar, de, de, de, de, de, de, dos diferentes patamares de informação que é necessário ter no público, tem que se fazer com, com, com esse tipo de, de especialização, e a especialização custa pessoas, e, as, e isso é que se tornou mais difícil nos jornais.